Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste final de semana, a Igreja celebra o terceiro domingo do tempo comum. E o Evangelho diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. A luz que é Jesus começou a anunciar Convertei-nos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus foi a proximidade do reino de Deus entre nós. Nunca o reino de Deus esteve tão próximo do que quando o próprio Deus se aproximou de nós em Jesus de Nazaré Aí acendeu-se uma grande luz Na Idade Média, considerada por alguns Como a Idade das Trevas Também acendeu-se uma grande luz Em São Francisco e em Santa Clara de Assis A vista clareou quando a fraternidade o amor, o perdão, a solidariedade e a paz começaram a iluminar de novo a história da humanidade. Os olhos iluminaram, se iluminaram com a ternura de Deus revelada nas figuras de São Francisco e de Santa Clara. O Evangelho de hoje também revela a origem da vocação. Jesus, que caminhava ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão e André. Jesus viu também Tiago e João. Desse olhar de Jesus nasceu a vocação. Uma grande luz acendeu-se na vida deles e eles se tornaram discípulos de Jesus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 Filho e o Espírito Santo, a todos e a todas, paz e bem.